Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de ciências da natureza e nessa aula vamos conversar sobre o equilíbrio de um ácido fraco. Mas antes de entrar no tópico do equilíbrio de um ácido fraco, vamos primeiro compreender o que é um ácido forte. Digamos que o HA seja um ácido forte e reaja com a água para produzir o íon hidrônio e a- a base conjugada de HA. Tecnicamente, a reação chega a um equilíbrio, porém, o equilíbrio favorece tantos produtos que não desenhamos uma seta de equilíbrio. Desenhamos apenas uma seta indo para a direita, indicando que, quando a reação está em equilíbrio, temos apenas H3O e A, não tendo nenhum HA. Portanto, sabendo disso, sabemos que um ácido forte ioniza 100% em solução, e podemos ver isso em nossos diagramas de partículas. Ah, Tenha em mente que esses diagramas de partículas não pretendem representar a solução inteira, apenas uma pequena parte dela, para que a gente possa ter uma ideia sobre o que está acontecendo em toda a solução. Podemos pensar no diagrama de partículas à esquerda representando a concentração inicial de nosso ácido HA. Sendo assim, há cinco partículas de HA em solução e também cinco partículas de água. Uma vez que a reação está completa, as partículas de HA vão reagir com as partículas de água para produzir cinco hidrônios, h 3 e 5A. Podemos ver isso em nosso segundo diagrama de partículas, que representa a mistura de equilíbrio. Repare que há cinco hidrônios presentes e também cinco a. Menos. Nós já sabemos que podemos encontrar a expressão da constante de equilíbrio para essa reação a partir da equação balanceada. Inicialmente, a gente coloca os produtos, ou seja, temos aqui a concentração de H₃O⁺, e, como há um coeficiente de 1, temos a concentração de H3O elevada à primeira potência. Aí, isso vezes a concentração de A, também elevada à primeira potência. Tudo isso dividido pela concentração dos reagentes, que, nesse caso, é apenas a concentração de Ha elevada à primeira potência. A água pura líquida é deixada de fora da expressão da constante de equilíbrio, ok? Isso é igual à constante de equilíbrio K. E, como isso mostra a ionização de um ácido, podemos chamar esse valor de Ka, a constante de ionização do ácido ou a constante de dissociação do ácido. Um detalhe importante aqui é que eu estou colocando o A minúsculo, para não ser confundido com o Ka da água, que costumamos colocar o A em maiúsculo ou, simplesmente, o W, ok? Uma vez que o equilíbrio está muito à direita para um ácido forte, no equilíbrio, teremos basicamente todos os produtos e muito, muito poucos reagentes. Isso significa que o valor Ka para um ácido forte será muito maior que 1. Agora vamos dar uma olhada em um ácido fraco. Vamos usar a mesma equação geral aqui: HA mais H2O produz H3O+ mais A-. No entanto, se HA for um ácido fraco genérico, incluiremos uma seta de equilíbrio aqui. A seta de equilíbrio precisa ser incluída porque os ácidos fracos ionizam apenas parcialmente, e podemos ver isso nos diagramas de partículas. No diagrama de partículas à esquerda, temos aqui a representação da concentração inicial de nosso ácido fraco HA, e há cinco partículas de HA e cinco partículas de água. Como os ácidos fracos ionizam apenas parcialmente, digamos que apenas uma partícula de HA reagiu com uma molécula de água para produzir um íon hidrônio e um ânion A-. Então, se uma partícula de HA reagiu com uma partícula de H2O, isso nos dá um hidrônio, H3O, e um A-. Portanto, das cinco partículas originais de HA, apenas uma delas ionizou deixando quatro partículas de HA ainda em solução, em equilíbrio. Portanto, a HA foi parcialmente ionizada devido ao fato de ser um ácido fraco. A expressão da constante de equilíbrio para um ácido fraco parece a mesma de antes, para o nosso ácido fraco, porque usamos a mesma equação geral. No entanto, como o ácido fraco ioniza apenas parcialmente em equilíbrio, haverá uma pequena quantidade de produtos e uma grande quantidade de reagentes. Sendo assim, o valor de Ka para um ácido fraco será menor que 1. Vamos ver alguns valores de Ka para alguns ácidos fracos a 25 graus Celsius. O ácido fluorídrico tem um valor Ka igual a 6,3 vezes 4, e o ácido acético tem um valor Ka igual a 1,8 vezes 5. Uma vez que ambos têm valores Ka menores que 1, eles são considerados ácidos fracos. No entanto, quanto mais alto o valor de Ka, mais forte é o ácido. Sendo assim, dentre esses dois ácidos fracos, pelo fato do ácido fluorídrico ter um valor Ka mais alto, o ácido fluorídrico é o ácido mais forte dentre os dois. Agora vamos fazer um cálculo como exemplo usando um ácido fraco. Vamos dizer que temos uma solução 0,10 molar de ácido benzoico, que é um ácido fraco e que o pH da solução seja igual a 2,60 a 25 graus Celsius. O nosso objetivo aqui é calcular o valor Ka para o ácido benzoico a 25 graus Celsius. E, uma vez que temos o pH do problema, podemos prosseguir aqui e substituir o valor do pH, que é 2,60, na equação do pH. Sabendo disso, temos que 2,60 é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidrônio. Agora, resolvemos para a concentração de íons hidrônio. E, para fazer isso, primeiro movemos o sinal negativo para a esquerda. Assim, ficamos com menos 2,60, sendo igual ao logaritmo da concentração de íons hidrônio. Agora, aplicamos a potência de 10 em ambos os lados da igualdade para se livrar desse log. Com isso, ficamos com a concentração de íons hidrônio, que é igual a 2,5 vezes 10⁻³ 3 molar. Também é importante reconhecer que essa é a concentração de equilíbrio dos íons hidrônio, ok? A próxima etapa agora é escrever a equação que mostra o ácido benzoico reagindo com a água. Então, aqui está a fórmula química para o ácido benzoico reagindo com a água para formar o íon hidrônio e a base conjugada do ácido benzoico, que é o ânion benzoato. Para nos ajudar a encontrar o valor de Ka para o ácido benzoico, vamos usar uma tabela IVE, onde o I representa a concentração inicial, V é a variação na concentração e E é a concentração de equilíbrio. Em nosso problema, fomos informados que a concentração inicial de ácido benzoico é 0,10 molar. E se a gente assumir aqui que o ácido benzoico ainda não reagiu, a concentração inicial de íon hidrônio é zero. E da mesma forma, a concentração inicial de benzoato também é zero. Acabamos de calcular a concentração de equilíbrio dos íons hidrônio, que descobrimos ter um valor igual a 2,5 vezes 10 elevado a molar. Sabendo disso, vamos colocar esse valor abaixo aqui do íon hidrônio na concentração de equilíbrio. Agora, se a concentração inicial de íon hidrônio fosse zero e a concentração de equilíbrio fosse 2,5 vezes 10 elevado a houve um aumento de 2,5 vezes 10 elevado a Sabendo isso, vamos colocar esse valor abaixo do hidrônio em variação na concentração. Olhando para a proporção molar de íon-hidrônio em relação ao benzoato, repare que temos uma proporção molar de 1 para 1. Então, se o íon-hidrônio aumentou 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, o mesmo aconteceu com os ânions benzoato. Sabendo disso, vou escrever aqui mais 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. O que significa que a concentração de equilíbrio do ânion benzoato também é 2,5 vezes 10 elevado a como vimos um aumento na concentração de íons hidrônio e benzoato, esse aumento na concentração dos produtos veio através da ionização de nossos ácidos fracos. Na equação balanceada temos 1 um aqui na frente do ácido benzoico. Então, colocando aqui mais 2,5 vezes 10 elevado a menos para o hidrônio, como temos uma razão molar de 1 um para 1 um entre o hidrônio e o ácido benzoico, teremos que colocar aqui menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, uma vez que perdemos parte do ácido benzoico quando ele ionizou. Sendo assim, a concentração de equilíbrio do ácido benzoico será 0,10 menos 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Como nosso objetivo é calcular o valor de Ka para o ácido benzoico, o próximo passo é escrever a expressão da constante de equilíbrio que obtemos a partir da equação balanceada. Temos aqui que Ka é igual à concentração de íons hidrônio vezes a concentração de ânions benzoato dividido pela concentração de ácido benzoico. Como essas são as concentrações de equilíbrio, podemos obter as concentrações de equilíbrio a partir da tabela IVE e substituí-las em nossa expressão de constante de equilíbrio. Sendo assim, podemos substituir a concentração de equilíbrio de íons hidrônio, podemos substituir também a concentração de equilíbrio de ânions benzoato, e podemos substituir a concentração de equilíbrio para o ácido benzoico. Aqui temos as concentrações de equilíbrio já substituídas na expressão da constante de equilíbrio. Resolvendo para Ka, chegamos à conclusão que Ka para o ácido benzoico a 25 graus Celsius é igual a 6,4 vezes 5 Observe que Ka é menor que 1 porque o ácido benzoico é um ácido fraco. Conseguindo compreender até aqui, Espero que sim. Finalmente, vamos conversar agora sobre a ideia de percentual de ionização. E, para nos ajudar a pensar sobre essa ideia, vamos voltar ao nosso exemplo com ácido forte. Começamos com cinco partículas de HA, e todas as cinco dessas partículas de HA foram ionizadas para produzir cinco íons hidrônio em solução e cinco ânions amenos em solução. Portanto, 100% do nosso ácido foi ionizado. Sabendo disso, podemos escrever 100% de ionização para esse hipotético ácido forte HA. Agora vamos voltar ao nosso ácido fraco. Para o nosso ácido fraco, começamos com 5 partículas de HA, mas apenas uma delas ionizou para produzir um H₃O⁺ e um a Dessa forma, quatro permaneceram em equilíbrio e uma em cada 5 foi ionizada de modo que o percentual de ionização para esse ácido fraco hipotético foi de 20%. Observe que a única partícula de HA que ionizou produziu um íon hidrônio. Tendo isso em mente, também podemos usar a concentração de íon hidrônio no equilíbrio para calcular a ionização percentual. Sendo assim, a equação para o percentual de ionização é igual à concentração de equilíbrio de íons hidrônio dividido pela concentração inicial do ácido HA vezes 100%. Olhando em nossa tabela IVI aqui para o nosso problema do ácido benzoico, a concentração de equilíbrio de íons hidrônio foi igual a 2,5 vezes 3 molar, e a concentração inicial de nosso ácido foi 0,10 molar. Sabendo disso, podemos substituir esses valores em nossa equação. Ao substituir esses valores, chegamos à conclusão que o percentual de ionização do ácido benzoico é igual a 2,5%. Conseguiu compreender essa ideia? Eu espero que sim. Aproveitando esse momento, aqui quero deixar para você aí um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!